Olá a todos, esse é o seu canal favorito da internet. Alguém fez essa incrível máscara de... Me deixe em paz. Alguém pega esse carro. Vocês achou que só os humanos era curioso. Esses cachorro e gatos vão fazer você mudar de ideia. Não, eu tô perto aqui, eu tô aqui para ouvir pessoas e ter vergonha na cara. Você não a gente, a é, vertiga a vida é a dele, da dele vida, vertiga! A gente que vai que ver! Que a que A questão aqui fazer é, fazer. é que alguns é moradores, que moradores morando, estão sendo prejudicados é. por conta é. dessa contenção. Isso aqui era alagado, isso aqui era alagado. Nós toda vez. Olha aí! Baixo o dedo! Baixo o dedo! Lembra o seguinte: a gente queria conversar com você ali na boa. Você história tá você! Mulher é você, rapaz! Você que é pior! Você que tá levando e trazendo! Faz mente, esse homem mesmo. A dona aranha subindo na parede. Te vejo lá embaixo. Que tal virar um diamante quando morrer? Agora temos a capacidade de transformar humanos em diamantes usando as cinzas de um ente querido. As cinzas então vão em um cadinho de grafite feito sob medida, onde é transformado em carbono puro de alta pressão com alta temperatura. Aí as cinzas vai se transformar em um diamante bruto, um dos nossos mestres lapidadores. Pega o diamante bruto e transforma nesse lindo diamante. Meu único objetivo na vida é ser tão feliz e despreocupado como este passarinho. Encontro vocês em breve, até a próxima!